Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje nós vamos fazer um pouquinho de paint over, de pintura por cima. Por que a gente fala paint over, né? Só fala que vai pintar por cima, não sei o <risos> que. Ai, a dominação dos Estados Unidos. Então, gente, o que nós vamos fazer? Eu escolhi uma arte que eu peguei lá no Twitter, eu pedi pra vocês enviarem pra mim lá, então... Guilherme, perdi essa oportunidade, por quê? Porque você não tava me seguindo no Twitter, então confere as minhas outras redes sociais aqui Porque eu converso com vocês lá, eu peço coisas de vocês, coisas viram vídeos a partir de interações que a gente tem lá também, certo? Então me segue lá porque foi dessas, em, desses envios que veio esta belíssima arte aqui do senhor Ruampi Olha o Juan, que maravilha, que lindo, é e ele fez um desenho que tem tudo a ver com o que eu gosto ultimamente de fazer, que é retrato, eu adoro, eu sempre gostei e sempre vou gostar de fazer retrato, acho que mais do que tudo, porque o rosto tem tanta coisa legal, especialmente no quesito de pintura, porque como você tem sentido nos últimos vídeos desse canal aqui, pintura para mim tá virando também sobre essa etapa de construção de volumes, construção dessa percepção tridimensional das formas, do, do, da, das superfícies e o nosso rosto é rico demais em superfícies para a gente fazer esse tipo de coisa, certo? Então eu queria fazer um pouquinho de ajustes nessa direção, em cima do trabalho do Juan aqui. Porque eu gosto muito da iluminação, eu gosto muito das cores que o Juan utilizou nesse rosto, né? Dá pra ver que ele prestou atenção em zonas da cor do rosto, né? A parte do queixo dele é mais azulada, o nariz e os lábios são mais avermelhados, né? E tem um, um, um brilho especular legal aqui na parte do, da, da roupa, né? Esse é o, o arroba dele lá no Twitter. Ele, ele deixou uma assinatura bem discreta aqui embaixo. Então o que, que eu queria uh, comentar aqui? Eu queria comentar sobre elementos da anatomia facial e sobre essas transições e como você vai definir esses volumes, né? É... O, o Juan, ele... acho que eu vou chamar de Juan em vez de... Bom. O Juan, o que, que ele fez? Aqui no rosto, ó, é... ele tomou algumas liberdades artísticas na hora de estilizar, na hora de simplificar e de fazer esse rosto ser mais interessante. Porém, eu sinto que tem algumas partes que estão com um nível de estilização e outras partes estão com outro nível. Então, ao mesmo tempo que é, eu gosto dessa coisa de vamos fazer o nariz blocadão, eu sinto que o lábio e o nariz não conversam muito, o olho e o formato do rosto também, sabe? Eu sinto que é, tem um pouquinho de... Não sei, é a minha opinião, nesse momento, é que tá faltando integrar um pouquinho mais todas essas é, escolhas num estilo mais é, homogêneo. Eu tô achando muito, muito dispari as decisões que estão acontecendo aqui. Para além disso, tem essa coisa de como você tá resolvendo os planos. E, tem, pô, e o lugar que mais me chama a atenção aqui o, o, o é... São duas coisas, primeiro, que me chama muita atenção que Eu também não sei com que velocidade ele fez isso, com que proposta ele fez isso, né? É, pode ter sido uma coisa mais rápida também. Mas esse, esse pedacinho aqui, ó, de, de coisa sobrando, tira ele. <risos> Mas em especial mesmo é esse canto aqui, ó. Esse cantinho aqui, eu acho que ele, ele, ele poderia valorizar mais como sendo mesmo é, essa, essa estrutura bem poligonal. Quer fazer poligonal? Vamos poligonal então, sabe? E aí, se é para ter é, cantos bem rígidos para separar essas, essas estruturas, que seja. Uma coisa que dá para fazer também, ó, essa, é isso que eu tenho feito aqui, se você reparou, olha só. Eu tô escolhendo alguns tons aqui, deixa eu aumentar um pouquinho mais esse, e eu tô produzindo meio que esse, esse tom de transição, que no caso está sendo um tom mais claro, porque eu tô supondo que tem uma, uma especularidade bem aqui nessa bordinha do nariz acontecendo, né? Também como talvez poderia ter aqui, talvez poderia ter aqui, né? Então a gente pode continuar fazendo isso. Então o que eu queria propor nesse vídeo é a gente tentar incorporar um pouquinho mais de anatomia facial aqui em alguns elementos, tipo o nariz. Eu acho que o nariz é um dos lugares que poderia ganhar um pouquinho mais de amor anatômico. E eu não sei porquê, tem alguns cantos do rosto, não sei porquê não, tem um motivo, né? Tem alguns cantinhos do rosto que eu já me acostumei a clarear mais do que os outros. E esse, esse lugar aqui, ó, <risos> é um lugar que é muito bom pra você tacar um, um tom mais claro, assim. Quando é pra produ produzir essa separação aqui, sabe? Às vezes você não quer que essa separação seja tão pronunciada... E aí é a hora que você pode pegar um brush mais fofo e dar uma, uma quebrada nisso, né? Mas muitas vezes eu gosto de fazer aqui. Eu adorei como você fez o cantinho aqui. Só que eu também acho que essa boca é muito grande para ele. Então eu vou dar uma, uma diminuída na boca dele aqui. Vou puxar esse cantinho, ó. Então repara que eu tô, eu tô escolhendo o um tom de sombra. Aí eu tô vindo pegando um tom mais claro. Eu vou até pegar um pouquinho mais claro para tacar aqui bem nesse cantinho também. Aqui, às vezes, isso daqui funciona bem. Às vezes não. <risos> Outra coisa que eu gosto é de fazer uma linha mais iluminada na beira dos lábios. Por algum motivo, os lábios tendem a fazer esse morrinho, né? Se você for ver o, o, o 3D do lábio, né? ele às vezes tem esse, esse morrinho aqui na, na parte. E esse cantinho aqui ele é bom para <risos> acumular luz, como se fosse um, não, uma beirinha ali que tem a tendência em fazer isso então vamos também reforçar aqui então eu tô só pegando o, a divisão de planos que já estava acontecendo aqui nesse desenho e eu tô dando uma reforçada nela eu tô dando uma, uma, uma nova finalizada eu tô só deixando mais sharp mais definido mais, mais duro essas transições aqui. Então aqui também é um lugar nesse lábio, né, que eu sinto que talvez um pouquinho mais de, de um cantinho escuro favoreça. E outra coisa, outro lugar que também às vezes acaba tendo um brilho maior é em cima, em, entre o, o lábio, o lado aqui e a descida. Muitas vezes tem um, um brilho aqui. Ó, esse queixo aqui tá genial, ó, a forma como esse daqui tá quebrado aqui em, em planos, né? Então eu tô, eu tô literalmente quadriculando o cara, né? É, lógico que vai ter uma hora que você vai falar hum, Não sei, né? tá muito quadrado Vamos pegar aquele brush de borrar maravilhoso E só dar uma tacadinha aqui O ideal seria estar tá tudo dentro da mesma camada, né? Então eu até vou fazer isso Eu vou pegar essas, essas nossas rápidas edições aqui eu Vou misturar Pra gente poder dar uma, uma leve borradinha aqui. Também tô a fim de cortar um pouquinho esse queixo aqui assim. Aqui aqui eu quase acho que não deveria ter essa luz sobrando aqui no pescoço. Então eu vou reduzir um pouquinho. Aqui também essa parte do, da camiseta, sabe? Eu acho que dá pra subir um pouquinho mais. Ok. Mas assim... O Ron fez um trabalho muito legal aqui e eu gostei muito mesmo. A orelha também, eu tenho, eu tenho criado algumas, algumas manias com orelhas e eu tendo a, a querer ver um shape mais assim hoje na orelha, ó, certo? Então, essa, a não ser que ele seja um, um, um, um sujeito que de fato, <risos> por, por motivos aí de narrativa ou ou qualquer que seja, né, a lore do personagem, ele precisa de uma orelha pontuda. Mas se não for o caso, a orelha mais quadradinha assim, eu acho legal. Em questão de anatomia de orelha também, tá bom, não tá perfeito, mas tá muito bom. Eu acho bem legal, já tem muita coisa aqui anatômica acontecendo. Eu, eu, eu, eu me tornei um sujeito assim, gente, eu, eu não sei se foi a, a idade... <risos> eu não sei o que foi que aconteceu comigo, que... Eu virei o cara que olha a orelha e quer ver ali algumas, algumas coisinhas específicas, sabe? E se eu não ver, eu vou ficar... Hum, podia ter mano, né, a orelha ali, né? Ninguém, ninguém se importa. Mas eu fico vendo algumas coisinhas e eu já fico assim meio... Hum, mas ali podia estar tá mais assim, não sei o quê. E no caso, que eu quero dizer é, é... Quais são essas coisas, Guilherme, que você é, se preocupa com a orelha? Um, é que a gente tenha de fato, né, ó... Isso daqui acontecendo, ó, esse arco aqui entrando dentro do Y, né? E aqui a gente tem pelo menos esse pedacinho. Às vezes tem, tem outras representações sobre esse, esse esqueminha que tem aqui, mas o que importa pra mim são esses três, sabe? Então, se você tem esses três elementos, né, a, a voltinha aqui entra, o Yzinho aqui, e essa bogotinha, pra mim tá, tá show. E aí você já tem uma, uma orelhinha um pouquinho mais mais anatômico. Você viu que a gente rapidinho conseguiu fazer algumas coisas, né? O que, que eu fiz? Eu coloquei um tom mais escuro aqui para fazer umas é, umas oclusões, eu coloquei um tom mais claro para fazer um brilhinho especular, né? Eu fiz tudo isso daqui e aí você pode ver que a orelhinha já está com uma cara mais, mais anatômica. É, o nariz, o que, que eu vou fazer? Eu vou usar uma referência aqui, ó, que chama Minha Cara. <risos> Eu tirei uma <risos> foto aqui. Vou... <risos> Vou pegar esse Guilherme. E olha só. Que excelente cara de... Uma coisa que eu tô gostando de observar aqui no meu narizinho é que eu tenho, de fato, um brilho especular acontecendo aqui, mas ele acumula aqui na ponta do nariz, ó, e ele caminha por essa ponte aqui, né? Não tanto, mas ele, ele, ele faz alguma coisa assim. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais escuro, ó, só pra gente ter essa marcação. E como a gente tá fazendo também, né, uma iluminação que vem da esquerda e uma iluminação que vem da direita, né? Eu tô achando que eu vou iluminar também essa porção do rosto aqui. Né? Só para ficar mais autêntico aqui com a referência que a gente <risos> agora tem para se apoiar aqui da da minha foto guilhermística. E olha só, né? Praticamente isso daqui já construiu o caminho para para essa porção aqui do olho. Tá vendo como a gente criou esse, esse tom mais escuro só clariano que tem em volta? Eu, eu acho que tem um tem uma coisa muito louca sobre isso que eu ainda tô tentando entender sabe que essa ideia de você consegue construir volumes de forma subtrativa e aditiva praticamente sabe é como se fosse é como se fosse algo assim que eu tô percebendo essa parte aqui da testa tá muito legal o brilho dela tá bem tá bem fazendo sentido com o que a gente tá vendo aqui agora tem decisões que dá para fazer sobre esse cabelo né sobre essa essa linha linha capilar aqui né? É, tem ah, pessoas diferentes Vão ter Estruturas diferentes aqui Eu vou tentar fazer uma pequena entrada Mas não muito grande E um pouquinho de Só um pouquinho assim ó. Sabe é, Vamos iluminar um pouquinho mais Essa parte aqui do rosto Talvez até recuperar um pouquinho Desse tom que estava aqui embaixo ó. E trazer ele um pouquinho para cá aqui também dá para ver que tem um tem uma especularidade acontecendo ó, justo nessa nessa porção aqui da minha bochecha da minha fotinho e eu vou tentar trazer ela aqui só que tentando manter esse firme queixo eu também tô achando que eu vou cortar a cara dele aqui eu acho que vai fazer sentido para a gente e essa parte aqui tá muito clara. Vamos simplificar um pouco isso. E aqui eu vou dar um, uma leve clareada nesses tons médios aqui que tem nesse rosto. Sabe uma coisa que pode ser o nosso amigo aqui nesse momento? Algo que pode nos ajudar? É o que muitos artistas se sentirão um pouco insultados, mas eu não ligo. É o Liquify. E outro Liquefazer. E é agora com o Liquify, amigo. Ó, ele conseguiu reconhecer uma cara aqui, hein? Ó. Você sabe que o, o seu realismo <risos> tá funcionando quando o Photoshop consegue perceber que tem um rostinho aqui. Então, eu gosto dessa ideia de descer um pouco mais o nariz. Gosto. É, os olhos. Tem, tem tamanho do olho? Tamanho do olho. Vamos diminuir um pouco. Não ajudou muito. É, boca sorriso. <risos> lábio superior, lábio inferior, largura da boca. Cara, olha que loucura. Formato do rosto. ó oh, que interessante. Isso é o que eu, eu, eu tô achando que ajudou aqui na nossa proporção facial, hein? Cara, olha que bizarro. Mano, que ferramenta louca. Vou aumentar o queixo. Então, antes, depois. Antes depois, antes depois. Eu já gostei, eu já gostei. Caramba, que coisa interessante. Nossa, minha iluminação tá mudando aqui. Vamos. Lá. Desculpa. Então vamos continuar as nossas sugestões e de leves modificações aqui Pra gente tentar valorizar alguns dos elementos desse personagem é, Eu vou colocar aqui ó, como se fosse um leve tom mais escurecido na borda desse rosto Só pra ver se a gente consegue vender um, um pouco desse 3D que tá acontecendo aqui E eu também vou querer é, dar uma misturada entre essas duas transições aqui, ó que é a parte do. da, da, da jugular, não, né? Do, do externo cleidomastoide. Eu, eu acho que é ele aqui. Eu gosto dessa, dessa projeção que tá acontecendo aqui, ó. Mas acho que ela podia ser mais. mais marcada. Fazer é algo assim, ó. Beleza. Essa especularidade aqui também a gente pode afastar um pouco, deixar um pouco mais fina. Não sei. Roupa é um negócio que depende muito de referência também pra você ter uma ideia melhor. É tudo, né? Depende de referência pra você ter uma ideia melhor. Então, o que, que eu vou sugerir aqui agora? Que a gente dê uma mudadinha. No formato, no, na silhueta desse rosto Então, o que, que eu vou querer? Uma parte aqui da sobrancelha Um pouco, né? Da testa aqui, um pouco mais Fina Pra gente poder trazer um pouquinho mais também Dessa bochecha, um pouquinho pra fora E um pouquinho desse queixo aqui, ó Tá vendo? A gente tá trabalhando mais Agora também, né? Eu tô indo numa direção que é um rosto Mais anatômico Mais... Cranioso assim, né? Uma, uma proporção facial que é mais... É, sei lá, recorrente no, no, no, no que eu ando estudando. Mas pode ser que não seja a ideia, né? Pode ser que aquela estrutura facial fosse o, o desejado pra esse personagem. Então, eu não... Não estou dizendo que é, necessariamente essas alterações aqui são melhoras. São sugestões aqui para ver se como vocês poderiam estar fazendo também, né? Às vezes você está sentindo que tem alguma coisa que não está não tá dando certo, mas você não consegue identificar exatamente o que, que é. Às vezes é algo assim que está acontecendo. Certo? Eu ainda gosto de desenhar narizes maiores. Talvez tenha alguma coisa a ver com... Com o ego, eu não sei. O que eu vou fazer aqui? Eu quero diminuir esses olhos. Eu quero diminuir esses olhinhos dele aqui. Só pra ver se a gente consegue trazer uma proporção um pouquinho mais realista. Mas que não vai destruir o efeito original aqui do, do desenho. Vou fazer um shapezinho aqui assim. Vou pegar esse tom aqui e botar aqui embaixo. Beleza, e vamos dar uma bagunçada aqui na, na sobrancelha dele, sobrancelha roxa Então lembrando né pessoal, os atalhos que eu tenho mais utilizado aqui durante todo esse processo né, É esse de selecionar as cores com alt e só <risos> A gente basicamente fez aqui uma harmonização facial né, foi isso que a gente trabalha <risos> Foi esse a nossa grandiosa contribuição para esse, esse desenho aqui né foi falar assim, ó, oh, proporções de rosto igual a do Lula Molusco. Foi só isso que a gente fez, sinceramente. Mas às vezes é exatamente isso do que a gente precisa. O Lula, Lula Uma coisa que pode acontecer né é que essa estrutura de rosto, ela fica mais, por ser mais máscula, ela fica mais velha também, né? Então a gente dá uma afinada aqui é, pode é, é, rejuvenescer esse personagem para gente. Ó. Também vou colocar aqui uma, uma linha roxa em cima dos olhos. E eu vou, eu vou refazer um pouquinho esse olho dele, é, só para a gente ver o que a gente consegue aplicar. E aqui eu vou tacar um zoom. Primeira vez que a gente dá um zoom tão forte assim, eu acho. E vamos, vamos fazer o seguinte. O que, que eu quero? Só reconstruir mesmo. Então, eu acho que dá para a gente ter uma iris bem fininha aqui, talvez. Eu vou pegar. Então a luz está vindo da esquerda. Então o lado direito, esse lado aqui. O lado esquerdo vai estar tá mais escuro. É... Talvez até aqui por cima, né? Vamos pegar um laço aqui, ó. nem estava ali. É... Vamos refinar essa seleção. E eu quero borrar essa borda. Às vezes essa parte do olho aqui borrada fica bem interessante. Então vamos. Passar o brush da borra aqui. E agora este miolo, a gente pode caprichar, na Caprichar no tom. Ok, ok. É esse, esse, esse outro daqui eu não, eu não sei muito bem. Tá bom, eu gosto, eu gosto. E vamos pegar um tom bem claro aqui, estourando de claro. E vamos fazer uma... Uma janelinha aqui, uma... Bolinha, vamos fazer bolinha bolinha bolinha então para terminar a última coisa que eu vou fazer aqui ó eu vou dar só uma uma clipadinha nessa roupa e eu acho que ela funciona assim do jeito que ela tá aqui só que ela parece um pouco grandinha demais então eu vou eu vou dar uma, uma recortada aqui e esse cabelo aqui que eu acabei sacaneando um pouco né vamos diminuir esse flow de novo eu vou pegar esse tom de pele e eu vou dar uma uma borrada assim e eu vou dar umas, umas puxadelas pra dentro, ó. Espero que seja o suficiente <risos> pra gente fingir que tem uma raiz nesse cabelo aqui. Ok. Eu ainda sinto que ele tem uma cara muito brava pra não ter nenhum... nenhuma um puxadinho aqui, assim. Então eu vou botar um pouquinho disso aqui. Vou dar uma iluminada. Acho que nesse lado e nesse daqui eu vou dar uma iluminadinha assim. Só pra gente ter uma leve construção aqui de, de alguns... de alguns voluminhos aqui. Tô achando o nariz dele muito, muito afiado agora. Eu Tô com vontade de dar uma... Ok! Isso! É isso! Uma especularidade no lábio, talvez? Aqui um pouquinho? Só um pouquinho? Sabe onde eu acho que tá merecendo uma luzinha dessa? Na canterola desse nariz, talvez? Eu acho, eu acho que faz sentido. Eu acho que faz sentido. Mas não sei. Talvez faça sentido, mas chama muito a atenção. Eu vou colocar também uma leve curvatura aqui nesse pescoço, ó. Eu acho que tá ok. que eu acho que eu quero um pouquinho mais. Eu vou deixar o rosto dele bem mais fino. Eu tô com. Porque eu tô sentindo assim, né? A gente pegou aqui um, um, um personagem. A gente não sabe qual é a dele, sabe? Qual é a do, a do design dele. Mas eu tô sentindo que ele, ele pode ser um cara mais jovem. Então eu vou. Eu vou pegar aqui um brush bem fofo. E vou dar uma, uma passada aqui em algumas partes do rosto dele. Pra ver se a gente consegue dar uma rejuvenescida nele. Que nem aqui, assim. E eu tô quase fazendo ele com o nariz diferente já. <risos> tá com o nariz de avatar aqui já, praticamente. A única coisa que eu não tô muito feliz nesse momento é com a expressão da boca dele. Então eu vou fazer uma última viagem ao Liquify. E a gente vai pegar aqui, ó, e vamos dar uma uma leve modificada aqui na expressão dele para ele ficar com uma expressão talvez mais sóbria, mas mais adequada ao ao personagem aqui. Eu gosto, eu gosto do que a gente fez aqui, gente Então a ideia era dar uma demonstraçãozinha para vocês de pequenas mudanças que eu faria aqui na hora de organizar essas pinceladas, de organizar essa essa separação desses valores aqui. A nossa referência do rosto Guilherme Místico ajudou muito a tentar escolher outros lugares para colocar especularidade. Então, desde o começo do desenho já tinha um ponto aqui, né? Eu gostei dele. Eu quis adicionar outros cantinhos, né? Como esses daqui, ó, que a gente que eu tô é mostrando pra vocês, são outros lugares onde eu sinto que dava pra encaixar um pouco mais... Ah, ficou parecendo de plástico agora. E dava pra encaixar um pouco mais de especularidade, então a gente foi lá e forçou um pouquinho desses brilhos, desse highlight ali naqueles lugares... Fizemos um pouquinho de revisão na anatomia da orelha, fizemos um pouquinho de revisão na anatomia aqui do nariz, especialmente junto com a nossa referência aqui, eu acho que foi legal, deu pra gente trabalhar um pouquinho nisso. Eu dei uma diminuída nos olhos, uma mudada na proporção facial pra, pra fazer algo que me parecia mais, mais uniforme, mais coeso. Depende muito da intenção do artista de tudo isso que vai acontecer nessa hora do quanto que você vai esticar aí, né, o essa parte do personagem, mas em questão de uso de cores, escolha de tons, eu gosto muito de coisas que estão acontecendo por aqui. Então, vamos dar uma um antes e depois, olha só. A gente mudou muito, né? O, o fator de quão realista tá mais agora, né? Nessa só da gente chegar aqui e ir definindo outros outros pontos, outros lugares para a gente observar é, coisas importantes, a referência. De um rosto iluminado Numa situação parecida com aquela Que você tá querendo é, Ilustrar também, é muito relevante Me ajudou demais ter aquela minha foto Aqui, agora eu reparei que ele tá Dando um sorrisinho, né Bom, ficou parecendo O, Vegeta, o meu <risos> é assim que eu faria para deixar esse rosto com proporções mais anatômicas e pra gente ter um pouquinho mais de realismo nele, se for esta a intenção, pode ser que não seja mas aqui tá um, algumas, alguns lugares para você tentar refinar isso no seu trabalho, se você tá buscando isso não tá sabendo como é que faz, primeiro você vai ter que entender, estudar e desenhar muito a cara das pessoas né? isso é o primeiro passo é fundamental o que você vai ter que fazer. Mas depois é esse daí de fazer isso. Guilherme, eu quero aprender mais sobre isso. Ó. Tenho dois cursos, um curso de desenho um curso de pintura. E também tem um workshop chegando aí, exatamente. No dia 26 desse mês, agora aqui, eu vou participar com a N num workshop online que vai funcionar aí com 4 horas de duração. E eu vou estar conversando sobre render, sobre Pintura, pincelada, sobre Edge, sobre toda essa coisa de como fazer um desenho finalizar, como fazer ele ficar mais apresentável e ficar. E, e como isso incorpora num processo criativo. Não é só botar textura de foto por cima, tem mais coisa aí. Então, se você quiser mais 4 horas de informação muito deliciosa, se inscreve aí no link que está aqui embaixo para você não perder esse workshop, beleza? Então é isso aí, galera. A gente se vê em breve. Valeu, Will! Falou!